Olá, eu sou o Júlio César aqui da Contele Rastreadores, estou super empolgado agora nesse momento, estou participando aqui da WTM 2018, são três dias de palestras, feiras sobre mobilidade e gestão de frotas, é o maior evento do planeta e já devo ter assistido mais de 16 palestras até o momento, eu quero gravar aqui uma dica né, que fique para a sua reflexão e para que você possa aplicar aí na sua empresa. Você é um gestor de frotas ou você é um gestor de pessoas? Vamos pensar um pouquinho? Quem está que lá no volante, quem está que dirigindo os seus veículos? É um motorista, né? é uma pessoa. Então não adianta nada você ter o melhor sistema do mundo de gestão de frotas, de telemetria, ter o melhor rastreador que, que mede curva brusca, se quem está dirigindo o seu veículo... Não tem a consciência de utilizar o veículo da forma certa. Então, o que que eu que que eu tive aqui, né, com aprendizado, isso é uma das dicas, tá? É, primeiro, você precisa premiar os melhores e advertir os piores, obviamente. Então, defina seus KPIs, né, que são os seus indicadores. É, é importante que seja simples, que todos entendam qualquer é medidor. Que a, que a empresa estava falhando, e qual é a meta que eles têm que atingir. É, como que você pode premiar os melhores aí, que vem a sacada que eu queria compartilhar agora com vocês. Em vez de você dar uma premiação em dinheiro para o motorista, eu acho que você pode premiar alguém da família motorista. Então eu vi um case de sucesso aqui de uma empresa, que eles davam um voucher para os motoristas que atingiam a, a meta que eles estipularam, né? Então, os melhores motoristas ganhavam um voucher da, da Boticário para mãe ou para esposa. O motorista escolhia. E aí, todo mês que o motorista atingia a meta, ele ganhava aquele voucher. O que, que vai acontecer na prática? O mês que o motorista não atingia a meta, a esposa dele, a família vai cobrar: Pô, por que, que esse mês eu não ganhei? o voucher. Por que, que esse mês eu não posso ir lá e comprar meu presente? Falando de valor, é totalmente irrisório né? um presente, um perfume, um, qualquer produto que seja para a família do, do motorista. E esses valores são muito insignificantes perto do que esse motorista pode trazer para você de redução. Né? Porque não é só a redução de combustível, é a redução da manutenção. É um acidente a menos, é uma infração de trânsito a menos. Então, as reduções que o um motorista pode trazer, elas são muito significativas, perto de um presente que você pode trazer, é, fornecer né, para a família do seu, do seu colaborador, aí, do seu motorista. Então, pensa nisso, fica uma reflexão aqui para vocês. Eu vou compartilhar mais dicas aí logo, logo. Abraço, até a próxima.